O suicídio pode afetar qualquer pessoa. No entanto, as pessoas mais vulneráveis à morte por suicídio, homens, pessoas com pouca escolaridade, idosos, populações indígenas e adolescentes. Você sabia que o suicídio pode ser prevenido? Uma das ações é reconhecer que alguns grupos são mais vulneráveis e dar atenção às causas. As principais causas Associadas ao suicídio em pessoas negras são O não lugar Ausência de sentimento de pertença Sentimento de inferioridade Rejeição Negligência Maus tratos Abuso Violência Inadequação Inadaptação Sentimento de incapacidade A solidão Isolamento social Outros fatores relacionados são não aceitação da identidade racial, sexual e afetiva, de gênero e de classe social. Sentimento de não pertencimento, exclusão e não aceitação de si mesmo por parte do próprio adolescente, jovem, família, eu, amigos, são fatores que também aumentam o risco de suicídio. Nos adolescentes, dentre os principais determinantes para o suicídio, podem também estar relacionados. diferença, omissão dos pais sobre suas ações, violência familiar, saber bullying e bullying. Saúde mental da população negra importa.